Oi pessoal, eu sou Tatiane Oliveira e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para todos vocês. No mês de setembro, em São Paulo, vamos ter o Belling Baby Academy, um evento diferente de tudo aquilo que vocês já viram. Vamos ter instrutores em classes, ensinando na prática, tudo sobre a fotografia infantil, newborn, gestante e família. Em setembro, eu espero todos vocês nesse grande encontro. Até lá!